Olá meus amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena. E a nossa querida irmã Lourdes. Estamos aqui fazendo aquilo que você nos pediu, minha querida irmã. Aqui está a Vitória, o Dudu e dessa vez a mamãe, que eu não conhecia. Qual é o nome da senhora? Sueli. Sueli, dona Sueli. Como que ela chama? Lourdes. O dona... oh, Maria de Lourdes, Deus abençoe você sempre, Lembrar dos meus filhos, né? Graças a Deus. Muito obrigado pelo presente que vocês mandaram para eles Fico muito feliz, não te conheço pessoalmente Mas um dia eu vou conhecer vocês tá? Como eu estou conhecendo os dois aqui agora E fico muito feliz de conhecer vocês E se Deus quiser eu quero fazer parte porque A minha vida, se eu for contar a minha vida é dar um livro né? Sou ex usuária de droga De algo, graças a Deus eu tá liberta direito, liberta é, graças tem, a Deus mesmo. Tem nove anos que eu parei de fazer o uso, sou mãe de seis filhos, graças a Deus peguei a guarda de novo de todos eles, que é o Olha só. Esses são os dois caçula, o ah, Dudu sim. e a Vitória Olha, parabéns para vocês por Mas nunca... A Vitória, Cris, é Parabéns para vocês por nunca ter falado nada disso que sua mãe tá falando, Super guardar, viu? Pelo menos nós não é. sabemos, né, Bem? Não, eu não sabia. Que nós não que... sabíamos de nada disso. Eles e eu vou falar uma coisa pra você, nós amamos seus filhos no né, de hoje, tá? Olha que peça Tem quantos anos que a gente conhece eles bem? Ah, desde que a gente oh. vem pra cá, né? É. Não sei se ele já falou de nós, pra você. O Dudu já. fala, mas é. eu tenho um pouquinho a memória, é igual eu tava falando, né? E você veja esse vídeo, né? É, igual eu falei, sou uma ex-usuária de droga, de álcool, fiz meu tratamento. Hum. Eu não tinha casa para morar, hoje eu tenho. Graças a casa, Deus eu tenho. Graças tem, a é, Deus, é. não tinha um pé para pôr meus filhos, hoje eu tenho. É, eu só tenho que agradecer a Deus. Sim. Porque sair do, da, do mundo das drogas.. Não, não é brincadeira. Não é, é para qualquer um. E só graças Deus a mesmo, Deus eu né? consegui. É. Né? E fico muito feliz de vocês. Sabe, tá aqui na minha porta, na minha porta eu poder falar isso. Bom, tá sabe? registrado aqui agora, é. hein? Deus sabe, Deus <risos> sabe por quê. Um né? momento, ah. né? Deus então assim, porque, eu e... quero agradecer a Deus, né? Deus tá limpa, peguei meus filhos de volta, criei, tô criando, educando da maneira. E, que e tá mesmo, volta. porque esses meninos aqui a gente ama, viu? <risos> esses dois aí a gente ama. Agora é o seguinte, nós não sabemos o que é, tem aqui é, dentro, quem? tá? Vocês abrem, aí que vocês que vão é, abrir. Se, se poder porque ela, ela não especificou se esse é. menor aqui é de eu você, Dudu. Tá aqui. Não, não sei, ela não especificou, aí vocês agora... Ela só falou para mim que tinha um X, ela falou que tem outro aí para me entregar, de outras crianças. Né? Ela falou, oh, o que tem um X é das crianças que você falou para mim. tá? Então eu vou dar esse aqui pra você, mas eu não sei se... Nós você não quer. sabemos se é esse o seu. Aí tá? Abre, põe o chão aí, porque tá... Olha o nome dela aqui, ó. Muito obrigado, muito obrigado. Maria de Lourdes, se quiser é você que fala. Maria de muito obrigado pelo presente. Muito obrigado. Maria de Lourdes, é uma honra saber que nós somos teus amigos. É uma honra saber que nós somos irmãos em Cristo, viu? Olha que beleza, você pediu, aqui tá o registro. E quero te enviar esse aqui o mais rápido possível para você ver. E de quebra nós conhecemos a mamãe deles, ó. E de quebra, viu? Estamos tendo um prazer de conhecer. Então, agora eles vão abrir. Então, eu só não vou mostrar o que tem lá dentro de propósito. Um abraço para você, Maria Deus. Dá um tchau, bem. Não vai mostrar, eu quero ver, Você quer ver? Bom, Madalena <risos> disse que vai mostrar, então. A Madalena está curiosa. Já, já, até já acertou pelo já que eu tô vendo. Dudu. lá, mano, acertou o presente do Dudu. Aí eu nem sabia, eu falei, eu vou, é qualquer um que eu vou entregar. Mas é que é que deu pra Vitória? De vôlei. Você gostou? Fala, agradece a tia. Bruda, tia. E É uma Ela é uma conhecida nossa. Ela, na verdade é assim, ó. Essa bênção de Deus, ela nos conhecia pelo canal do, do nosso. YouTube. E ela pegou um dia e separou um monte de roupa. Meu filho foi buscar lá em Santo André. Acho que é dois. Aí, ó, tem coisa para vocês dois. Ó. Tem mais ó. Esse daqui é aí, Tia, no carro que tá sossego caminho. Que que vai lá para dia, Muito obrigado, tia. Deus abençoe. Vou ver. Nossa, olha, olha só. Ah, que festa aí. A Maria de tudo Lourdes. De tá aqui. Esse aqui agora vai Fico ter feliz. até peru. Vai ter até peru para viajar, ó. <risos> <risos> ó. olha Olha, só. Gente do céu que gracinha, olha. Um fala, tá muito bonitinho. Fala, Tadinha. Gostou estar presente? É Demais. Nossa, fala, tia. Deus abençoe. Deus abençoe, tia. que nunca te é de faltar. Fala, mostra de faltar. pra ela. Mostra pra é ela. Mostra a boneca. Mostra boneca. A boneca. Tá. Agradece. Fala do de patu. Agradece a tia, obrigado Deus abençoe você. Mostra a boneca pra nós agora. A boneca. Eu não ia mostrar porque eu achei que fosse assim algo mais D, mas já aqui. É. Ah, Nossa, ficamos felizes. É, oh. Eles ganhou mesmo. Olha é aqui, bombom. ó. Aí, ó. Olha eu lá. lembro que ela falou que tinha casa de bombom eu tava preocupada até se não tinha derretido. Mas ah, eu acho que não. Por conta da viagem, nós, tá, nós estamos viajando faz dia já. É? É. Seja de, da igreja é. aqui. Sim. Nós andamos da mesma igreja. A mesma igreja, da igreja do, do Monzazinha assim, ali da. O tudo fala, mas eu não sei da igreja. É, tabernáculo da fé, aqui não tem. Lá em, só tem lá em com mais Goiás. perto, é com o Gonhal. E Caldas. Caldas é tá cheirinho. É, Caldas. Eu vou falar tudo quando ele for. Esses, esses carrinhos vai ficar. Olha, se conhecido. você conhecer o lugar que a gente vai. É. Sabe? É. É. E, se, e se se entregar como nós nos entregamos há 35 anos. Gostou? Ah, é ir. outra situação. Tem um carrinho de ferro. É. Antigo. Aí fala pra tia: gostou? Gostei muito. Amor, aí agora vai fazer cadestando o carro, Eu acho que tem uma travinha aqui, gente. Tem a travinha aqui atrás, ó. Aí, ó. Aí eu tenho que belezinha. Aí, agora você tá assim, ó. Nossa, fala pra tia Maria de Linho. Muito obrigada. Deus abençoe ela, fala. Muito obrigado que Deus abençoe a senhora. Muito muito, e com, nós ficamos felizes nós ficamos felizes e se Deus quiser, Deus nos abençoar nesse 2021, a mãe e o pai, vai a igreja e se Deus Deus abençoar nesse, nesse, nesse 2021 a mãe e o pai vai para igreja e Deus deu uma benção muito grande para minha mãe livrou ela da droga, do álcool porque Deus me deu uma benção muito grande livrou minha mãe e meu pai do álcool, droga. da droga e hoje tá aqui com nós todos Coisa boa, né? Bom, Dudu, feliz? Então, muito. Então agora... Aí, Dudu, camiseta. Eu falei mais ou menos a idade, né? <risos> é, porque ela, ela ligou perguntando, mais ou menos, né? Aí. Tem, tem, então, eu tirou deixa eu ver ah, é. ah, ah. Que ela, será que é uma batinha será que é vestida? Não, acho que não é, não é batinha não, porque não vai servir para ela não, cresceu muito. Ela cresceu. <risos> ela cresceu muito. É um vestidinho. É, aí no caso ah, eu alguém. acho que é sim. É a causa. É, é será é que barato? é? Hum, é só se foi então é bom a a gente fica feliz em ver que o nosso canal tem sido uma benção para nós e na vida de outras pessoas né e quando nós criamos esse canal foi exatamente para ter esses momentos que nós estamos tendo aqui, né? A Maria de Lourdes, ela tem sido uma tremenda de uma companheira. Não conheço, não conheço. Madalena, Madalena não conhece, nós não sabemos quem ela é. Eu só só, só você, de, de Face você, e, WhatsApp, e pelo WhatsApp. E, e esse coração que ela tem, bate com o nosso. É o que a gente gosta de fazer. Então, ela recebe muita doação, sabe? Estamos entregando aqui para vocês com carinho. Uma doação que ela recebeu e ela mandou para as crianças. Agora... Finalizando, dá um tchauzinho para ela. Tchau, obrigado. Obrigada, meu marido. Madalena? Vamos, vamos fazer uma foto.